Gustavo Saldo, poxa, uma honra enorme, nadador que acompanho desde as categorias menores, fazendo grandes resultados, hoje um dos grandes nomes da natação de base do país, e até um ano diferente, porque agora ela deixa de ser base, até porque vai em busca de resultados maiores. Saldo, uh, eu conheci você como petis, eu fui dar uma clínica na, no, lá no Curitibano, você já era um garoto, além de ser bom nadador, você me pareceu assim muito interessado. eu me lembro que quando nós terminamos a nosso trabalho, você me chamou para mostrar algo outro nadando, uma coisa assim. Aquele mesmo saldo com fome que gosta de natação. Ele ainda existe? Claro que existe cada vez com uma vontade maior, assim, mas com sempre objetivos diferentes, mas a vontade sempre é a mesma. Bom, com aí para mais. Você você foi desde 2016 que é campeão brasileiro, é isso? Tá. 2016, no Infantil 1, você já foi campeão brasileiro. Já. Né? Mas eu acho que o brasileiro do saldo mesmo, vamos dizer assim, que você foi apresentado para os notáveis, eu diria que foi o um brasileiro de Porto Alegre 2017. Estou certo ou não? Está certo, foi a, a, aquele 200 do centésimo, isso. Não, e todas as provas também, foi uma, foi uma competição muito boa. Né? Bati o recorde no 100 bórbidas também. É. E antes disso, o Chico Piscina daquele ano também já tinha sido bem especial. Foi, eu consegui pegar uma prata no 400 livre, assim, não, não esperava, mas foi uma, foi uma surpresa. Baixei muito meu tempo e peguei uma final no 100 também. Bom, aí vamos lá: 16, 17, 18, 19, são 4 anos. Todos esses anos você foi campeão brasileiro. Tá. Teve provas nestes anos que você deixou de ir pódio, por exemplo, em Campeonato Brasileiro? de categoria? Teve o Chico Piscina em 2019 no sem borba eu não peguei. Eu lembro janalha. Você saiu de uma prova pra outra, não foi? É eu, eu não saiu 200 que 200 livres livre e sentiu sem borba Foi só essa Se eu me lembre Não na verdade as provas de 50 livre eu não, não pego o código 50 livre é difícil para mim É difícil A velocidade não gosta muito é. do saldo quando coloca uma virada já ajuda, mas ah. sem virada complicado. Aliás, o saldo, é, você não começou a nadar no Curitibano, começou na Gustavo Borges, não foi isso Comecei na Gustavo Borges e no Mirim 1 eu entrei no clube. Ah, já no Mirim, então, ou seja, a partir do federado você já, já estava no Clube Curitibano. Ah. Né? E quando você era mirim, já nadava borboleta ou não? Nadava. Eu lembro que eu pedi pra nadar borbo, eu ia nadar sem medley, mas eu pedi para nadar os 50 borbo porque eu não sabia fazer a virada do, do costas. Ah. Daí eu pedi para Mari, na técnica do Mirim, para nadar os 50. Burro. Aliás, para quem não sabe, todo mundo que é Mirim Petis morre de medo da virada do costas, né? Normalmente, Mirim Petis não é muito fã do costas, porque ele não sabe para onde ele vai, mas o maior medo dele é realmente a virada. É algo que, que acontece muito. Bom, esses quatro anos de de, de campeonatos nacionais Vieram as seleções brasileiras. Você teve em quantas seleções brasileiras lá? Eu fui para o Mundial Escolar, em Marrocos. Perfeito. E fui para o Mundial, Escol... Mundial Júnior. Você foi para o Mundial Júnior? Você teve o Sul-Americano? Também fui para o Sul-Americano no Chile e fui para o Sul-Americano Escolar também. O um Sul-Americano Escolar e o um Sul-Americano no Chile, que foi no ano passado a categoria juvenil. Uh, no Mundial Júnior você chegou muito próximo de fazer a final dos 200 borboleta não foi? Quem décimo primeiro. Décimo primeiro. E quantos décimos de ter entrado na final? Eu não lembro, mas foi pouco. Pouco? Não foi muito, não. E, e, e, e o que eu me lembro foi o seguinte, como a prova de 200 borboleta aliás, as provas de 200 metros no, no Mundial Júnior, elas só tem eliminatório e final, então a tua final era eliminatória né? E você, me parece que você errou nos, nos parciais com isso? É, eu passei muito forte o primeiro 50, muito forte 100. O terceiro foi uma, deu uma cansada, já uma caída. E o último foi. Pancou. Aí foi eu, é, assim é Agora, é, essa história de, de passar muito forte, é. o, o passar muito forte foi o tempo é. propriamente dito ou, ou foi o esforço para fazer aquele tempo? Tem uma a, diferença. Tem uma diferença, porque... O treino. Estava muito voltado para acertar as passagens desde o primeiro 50. Entendi. Então eu, eu treinava para acertar o primeiro 50, daí depois acertar o segundo, tentar o terceiro e tentar o quarto, mas... E não podia errar o primeiro. Se errasse o primeiro era... Mas compromete O Borboleta, vezes, borboleta é uma prova muito estratégica, né? Uma prova que a gente acaba tendo que estar preparado para esse tipo de coisa. Quando você entra nessa... nessa naquela eliminatória, tenho certeza que você estava animado, confiante, era a tua chance ali, ficou aquele gostinho de que poderia ter saído não? Ficou, porque a minha volta, foi as passagens de 100, a minha volta foi muito, muito acima do, da minha passagem. Então são coisas que tem que se arrumar né, e eu estou trabalhando muito nisso agora para arrumar. Agora me corrija se eu tiver errado, na volta do, do Mundial, você retorna, eu não me lembro exatamente qual era a competição que você nada, mas se você tivesse feito este tempo, você teria estado na final? Não? Qual, Quando qual você fim. retornou do mundial, você conseguiu nadar melhor que o que você fez no mundial ou não? No fim que eu, eu melhorei o tempo, mas não pegava a final. Não seria o suficiente é. ainda? Mas no fim que eu, eu nadei acho que oito provas, alguma coisa assim, e o Burke foi no último dia. Eu já tinha nadado do 100 ao 1500 e o 100 E o 200 foi no último, uhum. dia, no último dia. E, aí, e ele conseguiu nadar melhor que e o dia. Só que aí tem o seguinte: né? porque existe um desgaste físico e existe um desgaste emocional. E num campeonato mundial, o desgaste emocional é muito maior. E o nosso corpo não sabe a diferença entre um desgaste físico e emocional. Então muitas vezes pode ser: uma... não estava tão desgastado. Às vezes o emocional acaba pesando muito. Tem uma história interessante nesse campeonato mundial com o André Minakov e o teu irmão. Conta aí como é que foi essa história. Então, o meu irmão, ele fala com um Gra todo... Grande fã do Gustavo Salto, foi lá torcer para você em Budapeste. É, e ele é maluco assim, não tem vergonha de nada. <risos> Eu falei, ô Lucas, vem aqui, isso nos primeiros dias, vem aqui comigo. Daí ele vem andando comigo da bancada e falei, ah, vamos tentar ir a piscina. E daí ele passou. E daí ele foi lá pra piscina, ficou vendo os caras nadarem na piscina soltura, ele é né? um só pode atleta E daí, nos outros dias, ele tava indo sozinho, nem comigo. Ele passava sozinho. Ou seja, ele botou uma credencial na cabeça. É, como se fosse isso. <risos> e ele foi lá, ele foi, deu parabéns pro Minakov, tipo, pediu pra tirar uma foto, essas coisas. E eles ficaram conversando e, e ele pediu uma camisa. Daí ele respondeu assim, era de manhã? Respondeu, ah, agora não tem, mas à tarde me procura que eu vou te dar. E à tarde ele nadou a prova, ganhou. Daí, quando ele estava saindo para sair do pódio e ir para a piscina, passa por aqui bancada. O Lucas foi lá falar com ele e o Minakov falou assim: me encontra na piscina daqui a 10 minutos. Assim, e ele já foi correndo para lá, chegou na hora. Daí, ele encontrou o Minakov lá, deu parabéns, tirou uma foto, ele deu a camisa. Daí o Lucas ficou falando, oh, I love, it, I love. It. E daí ele falou assim, ah, eu acho que você vai gostar mesmo disso aqui. E deu uma medalha pra ele. Daí meu irmão começou a chorar, ah, muito abraçou legal. ele tudo. Muito legal, muito legal. É. E daí ele é. deu uma medalha. Sensacional, sensacional. André Minakov, pra quem não sabe, garoto sensacional. Foi medalhista no Campeonato Mundial Júnior esse ano. Foi várias provas, mas também foi medalhista no Mundial de Banju. Cara... Vai indo até para a Universidade de Stanford agora. O, o termo é Lucas. Lucas é bom nadador, não? Ele é. É. Me ah. disseram que ele não tem o mesmo talento do, do saldo maior, mas que ele é mais é, será destemido, competitivo, algo assim. Seria isso? Ele se tá pegando... ele não treina tão bem quanto você. É, ele tá pegando jeito ainda. Ele tá começando a se concentrar mais no treino. Sim. A treinar mais, mas tá se divertindo muito ainda. Isso ah, é muito importante. Tem ele que... nada borboleta também, não? Ele nada. Nada ah. borbo. 200 livre, 400 livre. Parecido comigo. Olha, que legal, que legal. A dificuldade é a velocidade também. Tá <risos> <risos> Saldo, as pessoas todas querem saber como é que você treina. Né? Então, tipo... Tem alguma coisa que você pode dizer assim, uh, o que é que você faz mais no treino, o que é que você procura fazer no treino? Nadar sempre o melhor, desde o começo, assim. Quando é uma série um pouco mais longa, se eu não consigo pôr o melhor estilo, a série não rende nada. Mas se eu coloco o um estilo bom, a série flui e sai cada vez melhor, assim. Tem algum nadador que você normalmente usa como referência? Eu digo, uh, não, não, não de admiração, mas às vezes assim tipo, poxa, eu quero nadar parecido com esse cara. Tem alguma coisa, um atleta que você normalmente usa como, como modelo? Em, a, em certos pontos, sim. Né? Mas sempre tem os grandes nadadores. O Caleb Dressel, eu gosto muito dele, assim, meu estilo. Mas eu, tenho que, eu tento adaptar tudo para como eu me sinto melhor. Eu não tento ser igual a ninguém. Mas eu olho alguns pontos que são fortes em outros atletas e tentam transferir para mim. Você é bom aluno na escola? Eu sou. Bom aluno, não tem problema com relação a prova? Não. Nada. E, no, e no teu treinamento, se a gente fosse dizer alguma coisa assim, o que é que no treino do saldo poderia ser melhor? Algo que o teu técnico diariamente reclama de você, algo que você poderia fazer melhor? Ele sempre cobra muito perna, bastante perna e submerso. Submerso é uma coisa que eu preciso melhorar muito ainda. As é, é. Eu, eu, eu até vi você treinando e eu hoje, com mais detalhe, eu fiquei prestando atenção no seu submerso, eu também acho que para ser um pouquinho mais melhor o submerso mesmo. Mas você teve uma fratura de, de, de, de pedra fazendo um trabalho de pedra, inclusive, né? É, foi isso daí foi de coca de 2018. Isso eu estava fazendo perna vertical com um pé de pato e o, segurando a anilha. Foi uma fratura de estresse? É, na hora que eu senti, foi como se fosse uma torção, mas o engraçado é que não teve impacto, né? Porque foi na água. Mas eu não consegui andar. Eu fiquei uma semana assim, sem andar, só fazendo o braço e, e foi três semanas antes de mococa. Meu, interessante que foi três semanas antes de mococa, e você vai para mococa e faz aquele 3,55 de distância. 3,56 de 400 litros. Foi um espetáculo, uma das melhores Sim. provas que a gente assistiu naquela competição, você contra o Sartori. Tem uma coisa bacana daquela prova, daquela prova, de que você encarou o cara como igual, um, vou pra cima dele, isso foi muito legal. É, o que me ajudou muito foi que eu tava com essa prova na cabeça, sabia que ele ia estar tá e era uma meta assim, eu, eu simplesmente coloquei na minha cabeça que nada ia me, me atrapalhar. E quando chegou na hora, foi. Quando você nadou o, o Troféu Brasil do ano passado, que você entra pra final numa prova só, que foi os 200 borboletas, Uh, você teve medo de nadar contra aqueles caras? Não? Pô, Léo de Deus, cara. Foi muito bom. Eu achei é engraçado, porque é uma experiência, sim, no balizamento, os caras que eu assistia na TV estão junto comigo, mas é uma sensação muito boa, porque os caras são grandes, mas não são dois. <risos> Isso é sensacional. O, o, o no dia que, um dia que você bater ele, e isso vai chegar, pode ter certeza pode ter certeza que eles já vão saber quem é você muito antes disso pode ter certeza que é, pode... o interessante do nosso esporte é que ele é cíclico ninguém é garantido que vai ganhar sempre ninguém é garantido que vai perder sempre então as coisas vão acontecer mas se você tivesse que dizer assim qual foi a competição que você nadou abaixo do que você poderia produzir que não foi tão bom? Não toca desse ano? Do, desse ano não, de 2019. Essa competição aí não foi boa. Não foi boa. Por que não foi boa? Ah, eu não. Eu, tinha, eu repeti repetiu mesmo tempo que eu tinha feito no ano passado, 3,56. Fiz 1,51, tinha feito 1,50 um, um ano antes. Eu posso fazer uma análise? Será que não foi um pouco de superposição, de. de, de competições. Teve o Mundial Júnior, que tem um desgaste enorme. Teve a Copa CBC e veio... Será que não foi muita coisa ali também? E competição é uma coisa ótima, mas tem que treinar. Será que também não faltou um pouco de treino nesse meio aí? Pode ser também, mas essa foi uma competição que... Você Entendi. gostaria de ter nadado melhor? Sim. E olha, foi teu último Chico Piscina. Mas não não não fica com má recordação do Chico Piscina, porque o Chico Piscina é um lugar maravilhoso, porque eu, aquele 400 livre que você fez contra o, o, o, o Sartori foi uma das provas mais lindas que aconteceu. Esse sem borboleta, que eu acho que foi a prova que ficou a dever, porque você sai de 200 livros tu não consegue se recuperar, né? Acho que, aquilo ali acho que marcou bastante, né? É, porque nadar várias provas, hoje em dia, a gente tem que acabar... com Hoje você já não é tão aquele garoto mais novo, né? Que saia de uma prova para outra e a recuperação acontecer mais fácil, tem que entender isso, né? acaba acontecendo. E nesse troféu, na seletiva, eu soube que você vai nadar menos provas, nadando menos provas, maiores expectativas? Claro. E concentrar o máximo possível para cada uma delas, vamos pro palco. Você tem, você escreve o tempo que você quer fazer, você visualiza, como é que você Pressão, como é que você se projeta nesses grandes eventos? Eu não penso em tempo, eu sei os índices, já tem, eu já sei quais são os índices na minha cabeça, mas eu não penso em tempo, eu só penso na forma de nadar, como que eu tenho o me, melhor estilo. E daí o tempo, vamos ver o que, que acontece, né? porque eu acho que não dá para se prender em alguma coisa. E o pior é o seguinte, tu tem 16 anos, faz 17 anos do campeonato? Não. Eu já vou estar com 17, não Então você vai fazer 17 anos de idade, e você sabe que a tua final é de manhã, né? Porque talvez não tenha final à tarde, ti. Então você vai ter que fazer já uma força de manhã, né? estratégia E de tarde, tentar ir para cima e conseguir o melhor resultado possível. E o interessante é que, por incrível que pareça, os principais nadadores não estão com você no radar. Eles estão preocupados, o Léo pode estar preocupado talvez com o Luiz Altamira, né? Na prova 200 livre, o Fernando Schaeffer vai olhar pro... Ninguém vai olhar pro saldo. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem? É bom. É bom? É bom. É bom. Por que, que é bom? Porque... Tira o foco um pouco de mim, assim... E quando... menos esperar, ninguém sabe o que pode acontecer, né? É uma... Surpresa. Sensacional. Vamos lá, vamos para cima então. Vamos fazer um, um eliminatório final contigo, duas, duas palavras aqui, você só pode escolher uma rapidinho, bem rápido. Curta ou longa? Longa. Série de braço ou perna? Perna. Passar forte ou voltar mais rápido? Equilíbrio. Crown ou borboleta? Borboleta. Ser campeão brasileiro ou bater o ré? Campeonato Mundial Júnior ou Campeonato Sul-Americano? Mundial Júnior. Aliás, você pode ir para mais um, né? Posso. Você ainda tem idade para mais um, hein? Você não pode surgir fugir disso, você não. Campeonato Troféu Chico Piscina ou Campeonato Brasileiro? Brasileiro. Chico Piscina ficou para trás, é. né? Bom, não esqueça dele não, que ele gosta de você. E por fim, dá uma palavra aí para definir, Gustavo Salmo. Ah, essa é difícil. Uma só. Uma? Acho que... felicidade. Porque nadar bem é... você precisa estar feliz, assim. Fazer o que os atletas fazem é para quem gosta. E é só quando você está feliz, alegre, e é isso que você quer mesmo, você está ali porque você quer, as coisas acontecem. Duas coisas. A primeira delas essa parte da felicidade, é, é faz parte da filosofia da natação americana, é, durante todo o período que eu trabalhei lá, o, o, era uma orientação meio, quase que filosófica, o have fun. É, você vai para a prova, o técnico sempre diz have fun, porque o, o americano ele acredita muito nessa parte de se divertir. até uma coisa que eu me esqueci, e você me lembrou de te perguntar, que é, eu fiquei muito impressionado em Porto Alegre, com o primeiro brasileiro é. infantil, que eu assisti de você foi aquele de 2017. Você tinha várias provas a nadar e havia um pouco de intervalo, e tem um determinado momento que você senta em um canto, você bota uma toalha e você faz uma meditação ali, né? Tu botou um estado saldo lá e você conseguiu se desconectar de todos os problemas e você mentalizou a tua prova ali. Eu achei aquilo muito interessante. Você faz isso diariamente, semanalmente? Você se prepara para fazer isso? Conta um pouquinho, porque eu achei isso uma coisa muito legal. Então, eu tenho uma homeopata, uma médica homeopata, que está comigo desde que eu nasci, e eu sempre converso com ela, e ela me ensinou a meditar. E sempre que eu posso, eu medito. Às vezes, algum dia, não dá tempo, ou acontece alguma coisa imprevista, eu acabo não meditando, mas sempre que dá, eu medito, porque eu consigo... Concentrar toda a minha atenção e meu foco em mim mesmo, e assim, a sensação é muito boa, porque parece que nada pode atrapalhar. Não importa se tá chovendo, se tá sol, se eu nadei antes, se eu nadei depois, é, é uma limpeza, assim. E aquele dia, especificamente, ó, me chamou a atenção sabe por quê? Porque era no local da competição, era ali no meio, o mundo, parece que tava, o mundo estava rodando e você se desligou, se desconectou por completo e fez aquela prova que para mim, eu até vou lembrar dessa prova uh, eu não me lembro de uma prova em categorias menores, mais bonita do que o 200 borboleta entre você e o Matheus, uma diferença de um centésimo, dois garotos nadando abaixo do recorde brasileiro que prova linda, que, foi fantástica aquela prova aquela prova Marcou muito, assim, pra mim. Eu até hoje tenho no meu celular ela gravado, porque pô, foi uma prova assim, realmente muito bem nadada, muito bem executada. Né? E olha, que, que vem outras provas dessa pra você, tá bom? Sucesso no troféu, sucesso nessa Obrigado. seletiva, mais uma grande temporada aí pra você. Parabéns e continue sendo esse belo garoto e grande nadador que você é, tá bom? Valeu. Sucesso. Obrigado.